Salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucard. No mundo dos games, não há nada mais polêmico que a antiga discussão acerca da real função dos níveis de dificuldade nos jogos. Para que haja diversão, muitos dizem ser necessário que o jogador seja severamente desafiado por uma dificuldade insana, e que proporcione uma catártica sensação de completude quando finalmente superada. Outros jogadores, por outro lado, entendem que os games devem proporcionar sensações semelhantes à de uma suave e refrescante brisa em um dia ensolarado de outono. Aqui no canal, não é novidade para ninguém que os jogos, para que sejam considerados minimamente divertidos, devem desafiar a inteligência, talento e habilidade dos jogadores, ao apresentar elementos que impõem uma série de desafios instigantes a serem superados. Um jogo fácil, de dificuldade simplesmente irrisória, independentemente do estilo, não possui qualquer função. O filme gerado em mode para nós, não significa absolutamente nada. Muitas vezes, no entanto, para alcançar essa catártica sensação de completude e superação, Jogadores são colocados de joelhos diante de desafios massacrantes, com possibilidades praticamente nulas de serem superados. E muitos desses momentos são impostos por jogos de luta, que possuem uma legião de devotos ávidos por um desafio à altura, em que uma simples erada sem perder uma luta se torna um objetivo cuja superação é praticamente inalcançável. Nesse vídeo, falaremos rapidamente sobre alguns games que, de uma maneira ou de outra, impõem desafios excruciantes aos jogadores que, para serem completados, demandam horas de dedicação refinamento de habilidades e um nível de casca grossice simplesmente sem igual Então estoura uma pipoca aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos juntos conhecer ou relembrar alguns desafios praticamente impossíveis em games de luta responsáveis por causar rompantes de fúria para superar barreiras quase intransponíveis e que lavam e purificam a alma dos jogadores ao serem superadas em comentários livres de spoilers Preparados? Haha, <risos> e não se esquece de sentar o dedo nesse like compartilhar se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá! Super Smash Bros. é uma franquia de jogos de luta bastante peculiar iniciada pela Nintendo em 1999, com seu primeiro game lançado para a Nintendo 64. Nele, a Nintendo colocou, frente a frente, seus principais mascotes como Mario, Donkey Kong e Link para se estapearem em um game cujos padrões eram totalmente distintos do que usualmente se via à época. Desde então. Cada novo console de mesa lançado recebeu um título da franquia, até que no ano de 2008 foi lançado Super Smash Bros. Brawl para a Nintendo Wii. Esse game, que hoje em dia ostenta uma jogabilidade que certamente não envelheceu bem, teve como grande novidade a estreia de personagens third party como Sonic e Snake, e também o divertidíssimo modo single player The Subspace Mystery, que tem como último boss o personagem Tabo. E é aí que a brincadeira dá lugar a dor de cabeça e caos. Em uma mistura de Dr. Manhattan com a forma gigante de Galactus em The Ultimate Marvel vs Capcom 3, Taba é uma entidade divina que incorpora a dimensão do espaço e além de possuir grande quantidade de HP, tem uma variedade de ataques perigosos, que vão desde projéteis de fogo ou shurikens espirituais, até rajadas de laser que atravessam toda a tela, tanto em sua forma humanoide quanto em sua forma gigante. Esse boss impõe um desafio bastante severo ao jogador, que deverá ter muita paciência até encontrar o caminho da vitória. Não é exagero dizer que, dentre todos os chefes vistos em Super Smash no decorrer de mais de 20 anos de franquia, Kitabu é o mais desafiador já visto, cuja dificuldade supera facilmente chefes como Master Hand, Crazy Hand, Galen e Darkon. Iniciada em 1994, a franquia Tekken surgiu para rivalizar com o Virtua Fighter, iniciada pela SEGA no ano de 1993. Os jogos de Tekken não apenas se destacaram por sua jogabilidade diferenciada e dinâmica, mas trouxe um enredo excepcional que se prolongou por mais de 20 anos em 8 jogos simplesmente inacreditáveis. Responsável por estabelecer um novo patamar de qualidade para os jogos de pancadaria em 3 dimensões, no decorrer dos anos, Tekken trouxe chefes marcantes que passaram por Hat, Devil Kazuya e muitos outros. Mas foi em Tekken 6, lançado para Xbox 360, Playstation 3, PSP e Arcades, que a Bandai Namco se superou de uma maneira um tanto indesejada ao nos apresentar a Zazel, que nada mais é do que a encarnação física da maldade contida na alma de Jin Kazan. Esse boss não só ocupa um espaço gigantesco, mas traz ataques avassaladores como um raio que atravessa toda a tela, uma rasteira giratória bastante difícil de desviar, ataques de grande envergadura e uma investida absurdamente desequilibrada, em que suas garras saem do chão sucessivamente, percorrendo um longo caminho até atingir o adversário. É um chefe extremamente difícil de superar e que destoa absurdamente da campanha arcade, que se mostra relativamente tranquila até sua chegada. Não se pode ignorar que não há franquia mais clássica que Street Fighter quando se fala em jogos de luta. Nascida nos arcades em meados de 1987, a série viu sua popularidade explodir com o lançamento de Street Fighter 2, que teve sua primeira versão lançada no ano de 1991. O segundo game, em especial, teve diversos relançamentos e atualizações, até amadurecer em Super Street Fighter 2 Turbo, que refinou a jogabilidade e trouxe novidades, como um dos personagens e chefes secretos mais marcantes de todos os tempos, Akuma. Irmão mais novo de Gouken, velho mestre de Ryu e Ken? Akuma é um chefe secreto que os jogadores terão que cumprir uma série de requisitos para enfrentar, como vencer todas as lutas em menos de 20 minutos e sem usar continues. Se tudo der certo, Akuma derrotará Bison rapidamente com seu Shun Satsu, também conhecido como Raging Demon, e a batalha terá início para sua angústia e desespero. Diferentemente da enfraquecida versão desbloqueável do personagem, cuja dica como usá-lo você pode conferir na descrição, Akuma como chefe secreto é implacável. Seus golpes, que sempre foram bastante parecidos com os de Ryu e Ken são rápidos e impõem uma quantidade de dano fora do comum. Seu Tatsumaki é mais rápido e causa grande dano. Seu Hadouken aéreo requer grande atenção por parte do jogador, e ele também troca de lado constantemente com seu dash. Seus combos, que não são difíceis de ser encaixados pela CPU, são simplesmente devastadores. O personagem também apareceu em diversos outros games da franquia, como Street Fighter 02, 03, Street Fighter 3: Third Strike e teve até mesmo uma versão cibernética pra chamar de sua em Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Derrotar Shin Akuma com uma única ficha definitivamente não é uma missão pra qualquer um. Muitos dizem que os acontecimentos de uma jornada são mais importantes que o seu derradeiro fim. E esse é justamente o caso de Killer Instinct Gold. Esse game, lançado para Nintendo 64 no ano de 1996, se trata de uma versão adaptada do game Killer Instinct 2, lançado nesse mesmo ano para arcades. A franquia Killer Instinct foi reconhecida desde o seu primeiro game por três fatores muito marcantes trilha sonora soberba, gráficos pré renderizados muito bem trabalhados que fazem uso de uma tecnologia semelhante àquela utilizada nos games Donkey Kong Country e também seu elevado nível de dificuldade, que é ainda mais agravado pelo famigerado controle do Nintendo 64. Jogar o game do início ao fim representa uma escalada bastante diferenciada, ainda mais em níveis de dificuldade maiores, em que o pleno domínio de combos se mostra como um diferencial que determinará se o jogador terá sucesso ou não na sua empreitada. Personagens como Wolf Glacius e Fulgor se impõem como uma barreira bastante difícil de ser superada. Pois não apenas emendam diversos combos, como constantemente quebram sua sequência de ataques com os famosos Combo Breakers, e também finalizam as lutas rapidamente com fatais alucinantes. E a difícil jornada de Cure Instinct tem como cereja do bolo a batalha final contra Gargos, Um Gargula simplesmente infernal de se enfrentar. Seus golpes são extremamente pesados, com combos que sugam exageradamente a barra de energia, e para todos os golpes há sempre um contra-ataque na espreita. Também o é um inimigo que controla muito bem as distâncias, e em caso de derrota, seu personagem será afadado a sofrer um impiedoso stage fatal. Finalizar Killer Instinct Gold sem maiores dores de cabeça é um desejo simplesmente impossível de ser realizado, e com toda a certeza não é feito para jogadores fracos de espírito. Goenitz Ignis Orochi, Krizali de Zero, Rugal Bernstein. Todos esses personagens possuem características em comum e nada celebrada pelos jogadores. Figuraram como o último chefe de ao menos um game da franquia The King of Fighters e são extremamente tortuosos de se derrotar. Nascida em meados da década de 90, a série The King of Fighters, que é carinhosamente lembrada por sua presença garantida nos fliperamas de shopping e rodoviária, é marcada por vilões bastante cativantes e que possuem uma participação muito relevante dentro dos arcos de história dos games. E dentre os principais antagonistas da série, não podemos deixar de citar Rugal Bernstein, o último chefe de The King of Fighters 94, 95, 98 e 2002. Rugal Bernstein é uma verdadeira máquina de combate, especialmente em sua versão 98, derrotado é uma missão realmente para poucos. Seus ataques são extremamente cruéis, com especiais que levam a barra de energia ao limite rapidamente. Para cada tipo de movimento há um contragolpe certeiro, como um dash simplesmente avassalador, bolas de energia que superam quaisquer projéteis adversários e também o famoso Genocide Cutter, que além de se sobrepor aos ataques adversários, aplica uma quantidade massiva de dano. Lutar contra Rugal requer bastante habilidade, paciência e sangue-frio, e tal circunstância não é atenuada nos demais games que ele rivaliza com o trio escolhido pelo jogador. Vencê-lo no fliperama, com uma única ficha em quaisquer das versões escolhidas, se trata de uma barreira praticamente intransponível caprichosamente imposta pela talentosa equipe de desenvolvedores da SNK. Mortal Kombat é uma franquia de jogos de luta clássica, iniciada nos anos 90 e que até hoje é celebrada com títulos de qualidade incontestável. Seja nos saudosos 16-bits ou mesmo na última geração de consoles, sempre é um game de Mortal Kombat pronto para desafiar os limites da paciência dos jogadores. No curso de sua história, Mortal Kombat teve como vilões personagens icônicos como Shang Tsung, Shinnok e, dentre outros, o imperador supremo de Outworld, Shao Kahn, que esteve à frente de games como Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 e suas variantes Ultimate e Trilogy, e Mortal Kombat 9. Arrogante em sua essência, Shao Kahn é um inimigo que não se contenta em eliminar o jogador, mas faz questão de colocá-lo em uma posição de inferioridade com risadas emblemáticas e frases humilhantes como Don't make me laugh, e That was pathetic. Superar esse chefe, independentemente do game escolhido, se mostra um desafio pesado, desgastante e tortuoso. Já que os ataques do jogador são simplesmente atravessados por quaisquer investidas Shao Kahn. Combos são interrompidos injustificadamente. Os limites da caixa de colisão parecem simplesmente não se aplicar a ele. Seus ataques são carregados de uma violência que simplesmente aniquila o jogador em poucas investidas. E a cada game que Shao Kahn está à frente como antagonista, a dificuldade escala de maneira absurda. Não são raros os relatos de jogadores que, especialmente em Mortal Kombat 9, levaram horas para derrotar o imperador de Outworld. Não há balanceamento ou justiça. Para superar um desafio desse calibre, o jogador precisará de paciência, determinação, agilidade e sorte. Muita sorte. Shao Kahn é, sem a menor sombra de dúvidas, o desafio mais excruciante que um amante de jogos de luta poderá superar. Bom, galera, é isso aí. Essa foi uma nostálgica e emocionante viagem por desafios praticamente impossíveis em games de luta, responsáveis por impor intensos combates a serem superados na companhia de grandes e memoráveis vilões como Akuma, Rugal e Shao Kahn, proporcionando a jogadores e jogadoras momentos únicos de catarse após sucessivas tentativas de pôr um fim à ambição de guerreiros quase impossíveis de se derrotar. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento como uma justa homenagem ao estilo de games que desde meados da década de 90, desafia e põe à prova o talento, a habilidade, a paciência e determinação de todos aqueles que se propõem a ser o melhor dos melhores, independentemente da intensidade e da dificuldade proposta. E por que não, mostrar que estamos abertos e preparados para continuar a derrotar, um a um, os mais severos dos adversários que os games de luta possam nos apresentar? Mas e aí, o que você achou dos desafios praticamente impossíveis em games de luta lembrados aqui no canal?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 E por que não, entender por que vale a pena investir seu tempo e sentimentos em The Legend of Zelda Skyward Sword. Os links estão logo ali nos cards e na descrição. Ah, e se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, não se esquece. Senta o um dedo nesse like e se inscreva em nosso canal. Seu apoio é muito importante e você nos ajudará a crescer e chegar cada vez mais longe. Se quiser nos ajudar ainda mais, considere se tornar um Challenger e assim entrar para o seleto grupo de membros apoiadores, cujos benefícios você pode conferir logo ali no botão Seja Membro.